tudo bem esse vídeo é um vídeo rapidinho aonde eu vou falar sobre uma ferramenta do caltopo é, que permite fazer sobreposições do mapa base do caltopo é, falando explicitamente dos mapas base do OpenStreetMap do Cautopo e visualizar uh, no Google Earth, dá também para você transferir para o Basecamp e para você uh, ler esse mapa no, no, no, no Garmin na função mapa personalizado, mapa customizado do seu GPS Garmin, ok? Então, vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. Eu estou navegando aqui, é, fazendo algumas explorações no, no Google Earth, ok? E eu quero plotar algumas informações no Google Earth, extraindo do OpenStreetMap okay? eu tenho várias formas de fazer eu tenho outras formas de fazer isso eu posso pegar as informações no, no OpenStreetMap extrair o ASM, né dessas informações as linhas converter essas linhas em KML e abrir no Google Earth eu posso é pegar a imagem, já referenciar E jogar no Google Earth Eu posso é, é, Ter aquele over, over, over, Overlay Aqueles arquivos de overlay Que busca as imagens No servidor de mapas do OpenStreetMap E converte é, Para o Google Earth E através do overlay Eu tenho um vídeo sobre isso se você procurar, você visualiza toda a base, vários mapas do Google Earth, do, do Open do OpenStreetMap no, no Google Earth. Mas essa ferramenta aqui que eu vou mostrar, é como você vai fazer isso com caltopo, de uma forma bem simples e rápida. Né? Então, voltando ao nosso exemplo, estou aqui explorando algumas coisas no Google Earth. E aí eu vou no caltopo, eu pego essa, essa informação que eu preciso lá no caltopo e vou clicar aqui em impressão, download KMZ, aí vai abrir uma nova tela, onde ele está me perguntando sobre a área que eu quero fazer este download okay? selecionei a área lá lembra? selecionei a área aqui e aí ele me trouxe a área para cá e está me perguntando se eu quero um mapa de 1 para 24 ok eu aceitei esse mapa de para 24 ah, vamos supor que não seja esse mapa que eu quero então eu vou apertar aqui reset eu quero um mapa na escala de 1 para 100 mil tem outras escalas né e eu quero que pegue toda essa região aqui aí é só clicar aqui download kmz tá vendo download kmz ele vai me gerar um xml né no formato kmz do google earth gerou eu vou abrir fiz o download dele, e aí ele vai explodir na tela essa informação, olha que legal. Agora eu só preciso ativar a camada de terreno, uma vez que eu ativei a camada de terreno, ele vai acompanhar o relevo, E agora eu vou extrair, eu posso usar isso como mapa de fundo para extrair a informação que eu preciso, tá vendo, posso extrair os picos, posso extrair as as trilhas, posso ter uma ideia da, da curva de nível. Posso ver a travessia, posso ver os, o, o riacho, né? Olha ah, que legal. E aí eu posso trabalhar essa informação. Faço a extração das informações pertinentes. E aí está feito. Dessa forma, é uma forma simples e rápida para você criar uma sobreposição do Google Earth no Google Earth né, de um de um mapa base que exista no Cautopo não é todos os mapas base que vai fazer isso aqui no Brasil não é todos os mapas bases que abre né. o mapa base que abre é o do OpenStreetMap é ele que a gente utiliza. Essa é a dica. Até a próxima.